E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Boss E hoje eu vou trazer um mod um pouco diferente galera, do que nós estamos acostumados a ver E também é o primeiro vídeo sobre mods aqui do meu canal também. Então galera, é... eu vou mostrar para vocês aqui, o que eu tenho aqui na minha frente Uma construção né, de um cinema, até né, é aqui tudo bem, lembrando que não fui eu que fiz essa construção aqui Porque eu achei ela bem simplesinha Se eu fosse fazer uma, um cinema, tenho certeza que não seria assim né Mas o propósito aqui tá tudo bem aqui. Eu vou deixar também o mapa só pra download aqui né? Então antes, antes de eu atravessar essa porta aqui é, Vocês vão ver ali uma coisa bem interessante galera Então vamos lá o oh, galera, olha só para isso aqui, olha esse mod galera, como vocês estão vendo no título aí, né? Esse é o mod que eu tô apresentando, um mod que faz você, deixa é... uma coisa também, né? deixa um pouco mais baixo aqui, que faz você acessar a web, né? Acessar a internet através do Minecraft, né? Isso é um mod extremamente fabuloso quem fez esse mod é genial né inclusive é o link do, do criador estar tá, tá lá no fórum do, do minecraft né está explicando como é que funciona mas eu vou explicar também como que funciona é, os mods e vou explicar também como é que instala né como vocês podem ver é o youtube que está aqui está rodando aqui um vídeo meu né pode ver aqui ó, no canal beleza rodando aí o último episódio se você não viu acessa lá né <risos> e eu deixei aqui preparado aqui algumas coisas que nós vamos precisar para você entender como é que funciona esse mod aqui é, a primeira coisa é lembrando que você pode fazer, você pode fazer tudo você pode craftar tudo pelo, pelo survival também né então galera é o para você fazer aquela aquela tela você vai precisar deste bloco aqui que é o web screen e aqui está a receita para você né, criar ele né? que são os vidros né Faz sentido da tela e as cores RGB, né, que é o vermelho, o verde e o azul, né? O RGB, é o red, green e blue, certo? Então, tá aqui a composição da receita para criar essa tela aqui com, com esse web screen, nós fazemos essa tela que está aqui, né? Essa tela aqui. Sempre você pode fazer ela do tamanho que você quiser. É... Eu vou fazer uma aqui pequena só para vocês terem ideia de que, como, como que funciona, eu fiz uma pequenininha, tá vendo? Aí para vocês ativarem essa tela, ela funcionar, o vocês vão fazer? Eu vou fazer uma grande aqui que é melhor pra gente poder ver. Opa, um negócio ali. Eu vou destruir um bloco aqui, ó, ela vai completamente né apagar. Eu vou colocar de novo e vou clicar com o direito. Você pode ver que ela já, já deu uma ligada, né? Eu, agora como é que eu faço para colocar o, o site, né? Pra eu poder e lá, navegar, isso vai é simples, você vai segurar o chip e apertar com o direito de novo e tem que estar com as mãos vazias, né aí você vai digitar aqui wwwyoutubecom casa do boss vai dar enter ou vai dar ok lá, quanto faz, né e aí vai aparecer o canal, vai aparecer o link que você foi certo? se você quiser digitar outro link, mesma coisa você pode vir aqui, né vamos tirar aqui ponto google e aí automaticamente ele vai pro o google né isso aqui não é montagem galera isso não é montagem isso não é truque de câmera não é nada disso é um mod muito muito épico mesmo eu tô impressionado com esse mod você pode pesquisar qualquer Ah, para você pesquisar eu vou te ensinar como é que vão fazer mas você pode pesquisar qualquer coisa aqui que, que vai dar certo. É... isso é Voltando aqui, a explicação, você pode criar uma tela de no mínimo 2x2. Né? Você pode ver que ele já cria ali. Só que se você for é... escrever qualquer coisa aqui, como... Opa, tá com W ali. Www.com.com. Okay. Tipo, vai parecer muito pequeno. Você tá vendo? Você pode controlar também o o um negocinho, né? Essas, essas barras, esses scroll, né? Da, da, da direita, da direita e cima para baixo. Mas então, galera, não vale a pena você fazer uma screen pequena, certo? Faça um screen no mínimo 16 por 9, né? Ou seja, 9 de de tamanho, de altura e 16 de largura, né? É, é um, um tamanho bom para você tá fazendo aí, né? E a gente tem aqui um teclado, mas para esse teclado funcionar você vai precisar desse Wireless Linker Esse aqui é o web screen é aqui é o Wireless Linker A receita para fazer ele também é bem simples Você precisa precisar de uma redstone, um graveto, uma pérola do fim e um botão E você vai ter o Wireless Linker E como é que isso funciona? Isso aqui galera é o seguinte Funciona da seguinte maneira é, Você vai clicar aqui na tela com o botão direito Certo? Vai mostrar ali uma, uma mensagem dele, né? Aqui está funcionando Você está linkando agora e vai ter que clicar aqui no, no, no, no, no teclado no keyboard certo e aí você vai fazer o seguinte, sempre com as mãos vazias aqui ó você vai clicar aqui no campo de busca né e agora vai clicar aqui de novo nele aqui pode que apareceu um o negócio ali em cima ali que agora eu posso escrever tá vendo tudo que eu escrevo aqui vai é, vai aparecer lá no negócio e para você, é, você pode perceber que você vai ficar travado você não consegue ir pra lugar nenhum né mas só você apertar o ESC que você consegue ir, né eu escrevi um monte de coisa aqui pesquisar o negócio aqui mas acabou que não deu certo mas é, pode ver que funciona Vou linkar aqui de novo Vou linkar aqui mais uma vez Deixa eu clicar aqui e agora eu clico aqui certo e fica travado né então eu posso apagar eu escrevi ali e escrever de novo colocar por exemplo YouTube qualquer coisa aqui apertar o ESC para sair e tá feita a busca né a gente pode entrar aqui no YouTube aqui, clicando com direito sempre sempre controlar a tela sempre com o botão direito beleza Eu acho que não foi é não foi não sei por quê, mas não foi não faz mal é, e para você fazer o keyboard né o teclado né você vai precisar dessa pecinha aqui que é do mod também, né? Essa pecinha aqui você junta oito delas mais uma redstone no meio e você vai ter um teclado wireless, né? Mas essa pecinha, como que eu encontro essa pecinha, ela é nada mais nada menos do que do que essa pecinha aqui, né? Essa essa plate, nessa né? Essa placa de pressão, se você colocar ela na na inteira, você vai ter nove delas, então que é o suficiente para você estar tá criando aqui os negocinhos certo? Muito simples, muito prático, né? Tirar isso daqui. E a, o próximo item agora é o mais minepad. Mine Esse aqui é a melhor coisa que já inventaram. Né? Esse aqui é muito épico mesmo, muito legal mesmo. E para você criar você vai precisar de quatro vidros, o RGB de sempre, né? E dois diamantes. Ele é um pouco mais caro, mas ele vale muito, muito a pena, galera. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa deixa eu colocar aqui no YouTube de novo vamos entrar aqui de novo no meu canal e isso também galera isso aqui acontece muito vai muito a sua internet se a sua internet for um pouco lenta vai demorar um pouco para ficar pronto né o pro site abrir então eu vou começar de novo aqui vou quebrar isso aqui vou vir de novo vou clicar com o direito, vou segurar o shift aqui opa, não estou conseguindo, é isso vamos lá youtube barra isso vou ver que agora vai funcionar isso já clicou já abriu minha página pode ver que a internet influencia muito nisso né a que for mais rápida vai ser um pouco mais rápido também Por exemplo, vamos abrir esse, esse negócio aqui esse, e o, o pad aqui funciona da seguinte maneira galera se você chegar aqui e com o direito nele você bem você vai pegar é, a screen né você vai pegar a tela que tá ali rodando ali né e com isso aqui você pode ir para qualquer lugar do mapa você pode ir para longe para ver? eu vou sair aqui do mapa aqui vou sair do cinema Vou mostrar pra vocês. Vamos lá pra fora. Olha só. Ele vai continuar indo. E o som também vai continuar vindo. Aqui o som tá baixo, né? Porque eu tô, tô gravando. Mas vocês podem deixar o som alto, o volume no máximo, que vai de boa. Você vai ouvir é, o som do vídeo aonde você estiver. Eu, eu não sei se, se pode ir muito, muito longe, porque eu não testei ainda. Certo? Mas é basicamente isso aí. Entendeu? Esse iPad que funciona dessa maneira aqui. E temos aqui também é, dois blocos especiais aqui, que eu não entendi como que eles funcionam. A receita dele é essa É o Computer Interface. É, eu não, não entendi como que esse bloco funciona, né? Eu só sei que você pode, é, tipo, controlar, você coloca ele perto assim, eu acho. E tem um código que você coloca e... você coloca aqui no, no chat e ele vai funcionar, né? Mas eu não entendi como que ele funciona ainda, não sei. E o último bloco, também é um bloco bastante legal, é o mais simples de fazer, né? Feito com a tela do fim, três botões, é o remoto Screen Controller, né? Que você vai linkar ele da seguinte maneira, né? você, Eu vou deixar ele aqui em cima aqui. Você vai pegar aqui esse Wireless Linker, vai clicar com o direito nele na, na tela, vai clicar com o direito aqui nele, entendeu? E aí você pode trocar né, de endereço aqui sem você ter que ir na tela, né? Você pode colocar isso aqui em qualquer outro lugar né, do seu mapa aí, do seu... né? Onde você estiver querendo fazer, sabe? aí acho que não deu certo aqui. Vou tirar esse barro aqui. Isso, funcionou agora, tá vendo? Só daqui eu consegui controlar ele. E aí fica basicamente uma CPU, o teclado e o negocinho lá, né? E a tela. Então, por enquanto é isso aqui, galera. O mod é desse jeito aqui. Agora eu vou explicar para vocês como que instala. E também é muito simples de fazer, mas algumas pessoas podem ter dificuldades. Então, vamos lá. Beleza, galera. Aqui é a página oficial do mod. Vai tá na descrição não se preocupem, eu deixei aqui em português aqui, só pra a gente ter uma compreensão melhor. É, você pode deixar assim também, pra você dar uma lida aqui, entender um pouco mais do mod. Aqui explica as coisas que eu já já falei anteriormente, né? E aqui tem o download, né? Você clica, vai estar tá assim, né, no seu. Você clica aqui, ó, no, mostrar, né? E vai estar tá aqui o download. Quando você clica no download, vai abrir uma outra página aqui, claro. Certo? Inclusive, eu até deixei aqui, ó, não, não é esse. Não é esse daqui. Você vai clicar aqui, ó, nesse aqui. <risos> Clicou nesse aqui, nesse botão aqui, aqui, né? <risos> Clicou nesse botão aqui. Você vai vir para essa tela aqui. Vai esperar que o segundo terminar. E aí ele vai baixar o instalador do mod. Você vai clicar em download aqui, né? Vai, vai começar a fazer o download do instalador do mod, né? Como eu já tenho, né? Eu não vou estar baixando de novo, certo? Eu não vou baixar de novo, mas eu acho que para você baixar você tem que estar na página em inglês, né? que ele me levou de volta para a página em inglês aí quando você terminar de baixar, você vai ter esse arquivo aqui, né? Que você dando um dois cliques nele é muito fácil também Se instalar. Vai, é isso aqui mesmo. É uma coisa meio estranha, né? Se instalar um mod dessa maneira. Mas aí, ó, você vai gerar um log normal. Você vai clicar em adicionar. Aqui, se sua pasta Minecraft não tiver, né, aqui, você pode pesquisar aqui, clicando nos três pontinhos, né, é, e aí é só você procurar, né, aonde tá a sua pasta, é, geralmente tá aqui, ó, deixa eu ver, bom, é só você pesquisar a sua pasta e clicar em install, eu não vou estar lá porque eu já tenho ele aqui. Eu não quero falar de novo beleza e a outra coisa é esse x 200 e sei lá que x 264 esse x 264 tá nesse link que eu vou deixar também na descrição você vai baixar de acordo com a sua versão né ou 32 bits ou 64 bits baixa os de, os de cima daqui os primeiros que são os mais atualizados né e o que eu vou fazer com isso aqui você vai copiar é copiar aqui você vai vir na sua pasta ponto minecraft né você vai vir em bin e vai colar ele aqui né mas que serve isso aqui isso aqui galera é um codec de vídeo para o Minecraft entendeu sem isso aqui eu creio que não deve rodar o, o, o, a, o a internet dentro do seu minecraft lá no lá naquele mod é um complemento para aquele mod isso aqui também melhora bastante a questão de gráficos no jogo também deixa um pouco mais leve se você usa shader, se você usa uma textura um pouco mais forte ele auxilia ele no desempenho do Minecraft certo? e aqui ainda na pasta mods né, é, quando você terminar de instalar você vai ver que ele vai é, vai jogar aqui na sua pasta mods esse mod que se chama Web Displays e é com ele que você faz tudo beleza galera? então é isso aí galera se você gostou do vídeo, vai logo largando um joinha aí por esse mod que é espetacular, galera. Esse mod veio pra mudar muita coisa mesmo aqui, como você pode ver, né? Olha só que coisa bacana que ele é capaz de fazer. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui com o vídeo, com esse tutorial. Espero que vocês tenham gostado. O cinema tá ficando cheio aqui agora porque tá começando a aparecer as pessoas, né? Pra assistir ali o espetáculo que vai começar, certo? Então galera, se você gostou mesmo desse, desse vídeo, né, faça aí o download aí, teste no seu Minecraft aí, instale o Forge também, né, porque precisa do Forge para funcionar, e deixa o joinha também, e ajuda a divulgar também nas suas redes sociais aí, é, compartilha aí com todo mundo aí, mostra pra todo mundo que esse mod é muito bacana mesmo, beleza galera? Então, é, eu vou ficar por aqui galera, que eu vou assistir agora esse filme, eu vou logo pegar minha pipoca ali, meu refrigerante, vou me acomodar ali no cantinho ali, e esse cinema aqui tá precisando de uma reforma, porque tá cheio de morcego mas tudo bem, né vamos lá então, galera é... até a próxima então, galera fiquem com o próximo vídeo aí, que daqui a pouco tá saindo fui!